Os números sorteados foram 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23 e 25. Como foram seus jogos? Já imaginou ganhar de mil 1.000 a R$ reais toda semana apenas jogando na Loto Fácil? Clique no primeiro link da descrição e confira.